E esse é o Marçalho? Pelo campeonato argentino, o jogador venezuelano Giancarlo deixou seu adversário curioso após aprontar um lance raríssimo. Uma aposta de 19 anos, primeiro não pôde jogar porque venia Deportivo Tachira. Eu okay, vi ele, foi tremendo o foi. vão se acudir, te digo. Já toca, salvo que se lhe põe, sim. E se vai ir, eh? porque é o jogador da verdade. Está aí o sacudo. E é o jogador da verdade. Lolololololol! Santa Maria <risos> tenta puxar. Pelo Mila, Ronaldinho Gaúcho destruiu o jogador da Tivo. O Paul na Hora. O segundo caso é o mesmo. Ah, o cara sabe se Já no Oriente Médio, todos ficaram confusos ao ver o que este jogador aprontou. Este goleiro simplesmente deixou o jogador no chão. Pelo campeonato paulista nem Ma dançou na frente do jogador e acabou se dando mal. O já está ali na frente dele. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Tapou. E tomou a falta e cartão vermelho. Este jogador fez algo sensacional. Pela Inter de Milão, Ronaldo Nazário por pouco não marcava este golaço. não queria que ele Ronaldo, Ronaldo dentro da área, lá foi individual indivíduo Ronaldo, Ronaldo. Jugadón de Ronaldo y el balón que sale, no sale, tocó en el palo izquierdo, llegó Ventola pero qué jugador impresionante, sensacional, Ronaldo. Vai, boa vai, no olha o administra perfectamente. Al Dr. Axler, y va a dar engancha para la derecha, para el cuarto. Lich, va a ser que Villardini, que ha perdido este gol. Al momento lado, tiene sus Ya perdido. ¡Action! Se a la pistas más técnicos también, que hayan estado en Boca y en Uy. Chivas. ¡Ah, qué jugada del Bebelo Reynoso! ¡Qué jugada, qué patada! Y este se tiene que ir, eh. Se tire que não, diz o árbitro. Venga. Es que ese de ardido. Ah, de ardido. a O O O Michel é espetacular! Ainda aplicou um lençol no Gustavo Ferrares. É abusado esse Michel, hein? Olha o Michel. Uma de cabeça, duas, três... O túnel, o doppio túnel Grande jogada, Rambero, detrás O triplo, triplo túnel Que jogada Olha ao Vinícius Júnior querendo graça Brigou, sensacional Vinícius Júnior E caroto Para tudo O que esse menino está fazendo O que esse menino está fazendo الفيصلي. أولى في المباراة أولى في المباراة Goal Goal أولى في المباراة خطرة جدا ولا زالت فرصة سهير خاطئة جول Goal يا لقطة غريبة جدا إنها واحدة ستصبح من الضعاف في لعبة كرة القدم سقوط لأن مصاف La información cara tal vez es la mejor del público de Alcanzo por el lado de estos 42 minutos de atención.